Olá! Eu sou a Vida, do blog Santa Ironia, e hoje eu vou ensinar vocês a colar adesivo. O adesivo que eu vou usar hoje é o da Toda Linda, não é publi, eu comprei ele, tá? Eu paguei. Esse aqui. E esses adesivos, eles são um pouco diferentes dos que eu normalmente uso. Eles são películas que eu consigo retirar daqui sem precisar molhar. Ele é um plásticozinho que eu solto tranquilo daqui. Eu vou ensinar a colar esse tipo e depois no próximo vídeo eu ensino a colar o outro que molha. Esse tipo, eu tanto faz a ordem se eu vou pintar as unhas ou eu vou colar ele primeiro. Eu normalmente colo o adesivo primeiro porque é o que dá um pouquinho mais de trabalho. E eu vou ensinar vocês agora. Começo aplicando a minha base. Eu uso essa da Risqué, que é a base fortalecedora com os cravinhos dentro. Eu vou aplicar ela em todas as unhas. fazer a base do, do adesivo, eu vou passar o esmalte branco, porque eu vou usar o da Impala, mas pode ser o branco que tu, que tu preferir, eu vou aplicar ele só na filha única, se tu quiser aplicar o adesivo em todas, também dá, eu prefiro fazer só na filha única porque se dá crepe dá numa só, e porque eu acho mais legal fazer só um sem atenção, só acho muita informação em todas, mas é preferência cada um faz do jeito que mais gosta, e se quiser aplicar em todas, é a mesma coisa. E aí eu vou deixar esse esmalte branco dar uma secadinha e depois eu vou botar o adesivo em cima. Eu vou tirar uma adesivadinha da cartela. E vou tentar colar ele o mais reto possível Esse aqui eu vou usar, ele é uma espécie de francesinha na ponta da unha Então eu quero deixar ele bem retinho Coloca bem pertinho dos cantos da unha para ele não entrar ar embaixo. E aí é só esperar secar. Para completar, eu passei uma camadinha de base em cima do adesivo. E aí é bem simples, é só ir passando o palito ao redor que ele vai soltando. Tem muito esforço. E aí depois as partes que ficarem soltinhas é só tirar. E pra tirar é o que sobrou aqui na ponta. A gente pega uma lixa e com um lado mais fino a gente tira, lixando bem fraquinho e puxando a ponta para baixo. Enquanto a base seca, eu vou passar nas outras unhas o pink da Big Universo, que é um rosa neon super cheguei. E aí eu volto a mostrar o resultado final pra vocês. I wish I found some